Quando a gente fala gravando, essa palavra gravando, parece que a gente esquece tudo. Vamos lá, vamos gravar. Gravando! Olá! <risos> <risos> Não, volta aí, vou gravar de novo. Então é assim, tem que estudar. Cuide da sua aparência, você vai gravar um vídeo, cabelo arrumado, né? um corretivo, né? Tanto para homens quanto para mulheres, lá na produtora, para a gente evitar uma pele assim, brilhante no vídeo, né? Uma pele brilhante, a gente usa uma basezinha para corrigir. Mulheres é a mesma coisa, o detalhe com a roupa, camisa passada, enfim. São coisas que a gente tem que cuidar porque no vídeo vai aparecer.